2021 tem muita gente chegando e falando assim ah mas é, a culpa é do Bolsonaro ah não a, a culpa é, é da esquerda a culpa ah é você vai ficar esperando até quando como a maioria do nosso público que nos ouve é empreendedor empresário gestor vendedor representante de vendas você sabe mais do que ninguém que a gente não pode esperar a gente tem que ter conhecimento para tomada de decisão e para tanto eu separei aqui em alguns tópicos, juntamente com o Márcio Miranda, pessoal, para a gente jogar pulgas atrás da orelha de vocês. Economia barra câmbio, nos seus, seus estudos aí. O que, que você viu, Marcelo? Quando Olha, vem? dizem, e eu sou lá na Câmara Americana, eu sou um membro já há alguns anos lá, algumas décadas, a dizem... Os economistas da área, a Câmara Americana normalmente é muito bem informada que o câmbio deve estar estável. Rolando aí um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dos 5,10, 5,15. Então, pelo menos, nós já temos uma expectativa de câmbio. Tem crescimento? Um só em 2%, outro em 3%, outro 4% do PIB. Ninguém sabe exatamente o que vai rolar. Uma coisa eu tenho certeza. Pelo menos esse ano, nós vamos estar mais preparados. Porque muita gente foi pega de surpresa em março. E eu reconheço que quando eu via a crise lá fora, e apesar de toda a experiência, eu falava, eu acho que isso não chega com a mesma intensidade aqui no Brasil. Chegou de uma hora, não, não, não posso dizer de uma hora para outra, mas parou e parou legal. Então, pelo menos eu sei que 2021 é um cenário similar a esse, com melhorias que vão gradualmente acontecendo, mas ninguém está mais na ilusão, ninguém está despreparado, todo mundo está com novas armas para enfrentar a situação e ganhar dinheiro com isso. Eu acho que essa é a principal vantagem de 2021 para mim, é estar preparado, no surprises. É, é, a leitura que eu faço de economia barra câmbio é o seguinte, eu acho que a coisa é lenta, tem alguns cenaristas e economistas que dizem que a taxa Selic, ela vai ficar, conforme o Banco Central, entre 2% a 3%, né, a taxa de juros. O PIB, os otimistas falam que cresce de 3% a 4%, inclusive a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, também compactua com essa porcentagem. Porém, existe o um outro lado pessimista que fala que eu consigo fazer o um seguinte desenho, Márcio, eu, André, na minha leitura, o primeiro trimestre de janeiro a março, eu considero como um, mês, como um trimestre frio, o segundo trimestre, o segundo trimestre de maio até julho é morno e o segundo semestre começar a esquentar. O que, que você acha? Eu concordo com você, eu acho que talvez no primeiro trimestre alguns segmentos já possam, já possam ter uma melhoria significativa. Quais? Olha, eu acho que serviços ainda vai melhorar. Tem ai, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, <risos> mano. nós estamos tudo, ai pai. Mas nem fala, nós estamos rezando <risos> junto com hotel, com companhia aérea, com todo mundo, turismo, está todo mundo no mesmo barco. Mas olha só, André, eu acho que a coisa chegou a um limite suportável para esses segmentos. Agora, eu acho que a, o grande problema não vai estar só na, na melhoria do segmento, na melhoria da economia. Eu acho que quem estiver melhor preparado, não vamos ter milhões de oportunidades de negócio, mas é que nem jogo de final. Aquelas que aparecerem, você não pode errar. É o que eu digo, não tem segundo lugar em vendas, cara. Não adianta você reclamar, você tem que aproveitar, você tem que fazer o gol e, e acabou, é isso que importa. Agora, tem muita gente que ainda está, bom, vamos esperar melhorar, você vai continuar esperando. Porque se melhorar e seu concorrente estiver mais bem preparado do que você, ele vai levar o pedido e você não. Eu acho que essa mudança de postura aí, eu acho importante na cabeça da equipe comercial. Não dá mais para jogar culpa em Bolsonaro, em Dória, sei lá em quem, não altera qual é o nome do, do político, é que nós temos que faturar, nós temos que vender, nós temos que vender com margem, não é dar o produto ou o serviço, vender com margem, para poder pagar as contas da empresa e as suas. E aí, acho que acabaram as desculpas, né? Porque daqui a uma semana aí está começando o novo ano.